Olá, empreendedor! Seja muito bem-vindo a esta videoaula. E nessa videoaula eu quero te falar sobre duas coisas muito importantes. Uma delas é como que você vai economizar de 14 a 16 mil reais por ano no teu negócio de marketing de rede e uma dúvida simples que pode fazer com que você perca um bom prospecto. Muitas pessoas me perguntam, Leandro, eu fui apresentar o meu plano de compensação, os meus produtos e tive uma pergunta que não soube responder. O que, que acontece? A maioria das pessoas se empolgam rapidamente para apresentar o plano de compensação e os produtos não estudam muito bem sobre o plano, não estudam muito bem sobre é, os produtos, às vezes nem consomem os produtos e muito menos sobre negócio. Você precisa saber minimamente sobre negócio. E muitas pessoas já me perguntaram, Leandro, eu fui apresentar o plano de compensação e a pessoa me perguntou, mas como que eu declaro isso no meu imposto de renda? E aí? E aí a pessoa não sabe como responder, é muito simples de responder, para nós da nossa empresa de marketing de rede da Junesse, a gente vai lá e manda um e-mail solicitando a tua declaração de rendimentos anual e ela vai te mandar os impostos e tudo certinho e aquilo vai servir para declarar o teu imposto de renda. Normalmente isso acontece no mesmo dia, é muito rápido, tá? Muito, muito simples, é só mandar um e-mail e você vai receber uma declaração anual dos teus rendimentos e as tuas contribuições e isso vai servir a declaração de imposto de renda. É simples de responder, entendeu? Muito simples. Bom, e a segunda dúvida, como é que você pode economizar entre até mais ou menos uns 15 mil reais, 14 mil reais por ano, se você tiver habilidade, se você for é, tiver habilidade é, para emitir notas e tudo mais, pode aí, economizar até 16 mil reais. Mas vamos supor que você é, contri, é, contrate um contador e você pode economizar em torno de, de 14 mil reais, mais ou menos, 13 a 14 mil reais é, por ano. E que já é um bom dinheiro, tá? É, como que funciona? Se você é pessoa física se você é pessoa física tá e tá recebendo aí um valor determinado semanal nossa empresa paga por semana você vai se você não tem um CNBJ você vai perceber que a parte do governo fica para o governo e a parte que te cabe que é a tua bonificação fica para você que é a parte que você contribui para o INSS que vai para a sua aposentadoria que vai aí valer lá para o teu rendimento para o teu extrato para o teu imposto de renda tá? ok muito simples, tudo que a gente é, movimenta é, tem que pagar o imposto, tá? Isso eu acredito que em, em, em todo lugar é, do mundo, em todos os países, tem algum um tipo de imposto, No tá? Brasil é o campeão, mas, bom, enfim, vamos é que interessa. Bom, você vai pagar a tua parte é, lá pro governo, tá? Pra manter a manutenção do país. Bom, o que, que acontece? Quando é pessoa física, dependendo do valor que você ganha, dependendo do valor que você ganha, eu vou deixar um link aqui, você vai entrar nesse link e você vai ver a tabela. Dependendo do valor que você ganha, você vai descontar para o governo de 7,5% a 27,5% ao mês. Tá? É um bom dinheiro. Vamos supor que você está ganhando um valor X, acima lá do teto lá, dos 27,5%. E você está movimentando 60 mil por ano de bonificação. Se você não tem o MEI, que o teto do MEI é 60 mil. Se você não tem o MEI, 27,5% de 60 mil fica para o governo. O que representa isso? Mais ou menos uns R$16.500,00, ok? Então você, ao invés de receber mil, você recebe R$43.000,00, mais ou menos isso, tá? Se você tem o um meio um microempreendedor individual, o que, que acontece? Você vai tirar uma nota semanal e você vai mandar para a empresa e ela vai te depositar 100% da tua bonificação. 100%! Qual a despesa que você tem? Você vai é, pagar uma DARF que vai recolher para o teu INSS, que vai recolher para o teu imposto, de, é, que vai valer para o teu imposto de renda e que vai valer para tua aposentadoria entre outros benefícios. Depois você pesquisa lá no meio, tá? Uh, o que que, a, que que vai acontecer? Você vai meter essa DARF, é mensal, você vai pagar em torno de cinquenta para o meio, tá? Ok, muito simples, entendeu? Uh, como é que você faz para é receber essa bonificação 100% além de pagar a DARF. Você precisa emitir uma nota fiscal semanal para nossa empresa para que ela deposite o valor integral na sua conta. Como é que você emite essa nota? Bom, no meu caso, eu fui lá e contratei um contador, ele fez todo o trâmite é na prefeitura e tal, ele emite uma nota eletrônica. O que, que eu faço? Eu passo o valor da minha comissão para ele pelo, pelo WhatsApp, pela mensagem de texto, ele emite a nota lá do computador dele, ele manda para o meu e-mail e eu mando para a Junesse. Muito simples. Olha a economia que eu tenho de tempo e de dinheiro. É, é muito simples. Então essa é uma sugestão que eu te dou para você fazer, para você começar a ter uma economia. Bom, se você já tem CNPJ, não adianta. Você vai ter que ir. Você vai ter que ir. É continuar com o teu CNPJ, tua empresa vai ter um desconto menor do que pessoa física, mas a única maneira de você ter uma economia grande é dentro do meio, porém tem um teto de 60 mil reais por ano, ok? Isso foi o que eu fiz durante algum tempo e foi e, e é muito legal, tá? Muito interessante mesmo. Você tem uma boa economia, se você tiver uma economia aí de uns 10 mil reais por ano, 13 mil reais por ano já dá para fazer uma bela viagem com a família, já dá para comprar alguma coisa melhor, ou já é 10 mil reais lá no na sua aplicação que eu tenho certeza que vai ser muito legal tá bom então essa é uma dica muito importante bom se você já tem CNPJ eu sugiro que o seguinte você pega esse link e duplique para a organização que eu tenho certeza que vai ser muito importante para as pessoas ok beleza bom agora Leandro como é que eu faço o MEI o MEI é feito de forma gratuita você pode fazer aí na tela do teu computador e é isso que eu vou te ensinar agora como é que você faz o MEI como é que você faz o teu CNPJ, como é que você se torna uma pessoa jurídica, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição o link para você ver a tabela, é, o valor que você está, os teus rendimentos e o valor que desconta da pessoa física e também vou deixar o link é, para você ser direcionado para o MEI, para o microempreendedor individual, para você começar é, a fazer o teu CNPJ, ok? Então vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te ensinar ali como é que você vai fazer o teu MEI. Você vai ser direcionado para essa parte. O que você tem que fazer nessa página? Você tem que inserir o CPF e a sua data de nascimento Inserindo o CPF e a data de nascimento você vai para essa página aqui. E aí você clica aqui em prosseguir. Feito isso, ele vai pedir que você informe o, o número do seu título de eleitor. Colocou, inseriu aqui o título você vai colocar esse código aqui, né? código de segurança, aqui no caso UGMCKD, e clica em prosseguir, bom, concluída essa parte, ele vai aparecer os dados aqui, eu não... a ideia não é criar o um meio, mas eu vou mostrar aqui para você, ele vai aparecer os dados pessoais, ah, e aqui em cima, aqui, deixa eu do matonete. Aqui você vai preencher seu RG, o estado, telefone para contato, o um, um e-mail, o um nome fantasia. O, o nome fantasia é o nome que você vai usar na sua empresa, tipo marketing digital do sucesso. né? Bom, nessa parte capital social, você pode pôr qualquer valor, é, 5 mil pode pôr mil reais um real você que não importa capital social que você investiu para construir o seu negócio Vamos deixar aqui por exemplo mil reais só não tem muita não tem muita importância bom e aqui começa o skin e por exemplo a ocupação principal para você se vai trabalhar por exemplo trabalhar com vendas diretas ou como afiliado. Então você vai colocar aí promotor de vendas. Você acha aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui mais para baixo. Aqui, ó. Promotor de vendas. Então você põe promotor, promotora de vendas. Ele já vai aparecer o código do KNAI automaticamente. Depois você pode adicionar alguns secundários. Eu não vou entrar em detalhes do de verbo, mas se você for produtor, sei lá, de audiovisual. Enfim, editor de livros, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui, emagrecer, aqui, ó, editor de livros, só marca aqui e clica na setinha que ele vai para esse lado. Bom, vamos ver aqui, instrutor, instrutor, instrutor, instrutor articultura mônica. Vou colocar aqui uma outra coisa. Estudou, estudo, diarista, estudo de cursos gerenciais, aqui, é. estudo de cursos gerenciais, esse aqui. Deixa eu aqui. Esses dois aqui tá legal. Só para, dar um exemplo Tem muita coisa para aqui. Depois você pode adicionar novos finais não tem problema. Você pode editar no momento que você quiser. Então, vamos deixar aqui. Editor de livros e instrutor de cursos gerenciais, como atividades secundárias. E promotor de vendas, como principal. Lembrando que esse aqui é para quem trabalha com, com empreendedorismo digital, marketing digital. Se você for fazer só vendas direto, você pode deixar aí só promoção de vendas. Tá aqui, ó, as atividades secundárias, ele dá o código dos que mais abaixo. E ele vai perguntar a forma de atuação, como você atua nesse seu negócio. Estabelecimento físico, que tem as informações, em local fixo, fora da loja. Se você atua pela internet, se você trabalha com uma digital, uma chifrada, você marca aqui que atua pela internet. Se você trabalha com outras formas de venda, como estabelecimento físico, local fixo, venda direta, porta a porta, ambulante por exemplo máquinas automáticas, assim. então você forma o que você quer atuar. No caso de nós é internet, você coloca internet. E aqui embaixo é o um endereço comercial. Você vai colocar o cep, o operador, casa, enfim, o número e tudo. Ué, preenche tudo aqui, né? Bairro, município, estado e as mais. Aqui é o seu endereço pessoal. Opa, desculpa, endereço comercial, e aqui é o endereço residencial, é o mesmo do comercial? Se for mesmo, você marca aqui, parece exemplo, você que trabalha com, com marketing digital, você trabalha em casa, então você deixa os dois, você marca aqui. aqui ele vai pedir para você marcar essas três opções, você tem que marcar essas três opções, não vou entrar em detalhe aqui, porque você lê, marca essas opções e, e clica em continuar. Depois que você clicar em continuar, ele vai mandar você revisar. Você vai, vai revisar, vai parecer como se fosse um, um PDF. Você vai revisar tudo. Você vai confirmar, e aí ele vai gerar um PDF. Você faz o download seu, do seu DMP, sempre já vai estar gerado. Muito simples. Muito legal, né? Bom, se você gostou é, desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, eu sugiro fortemente que você duplique. Se você tem alguma dúvida, é, deixe nos comentários. Me manda por WhatsApp, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Dá uma curtida, ajuda aí a promover o vídeo. Tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar desse vídeo. Compartilha e a gente, com certeza, nós vamos nos encontrar nos melhores lugares do mundo. Desejo para você uma vida extraordinária. Um forte abraço, um beijo no coração. Aloha, bom demais!